Uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui pelo, pela página Facebook ABC Contra o Golpe e também pelo canal YouTube Transição. É um grande prazer tê-los e tê-las aqui conosco hoje para mais uma discussão, um tema relevante e atual, que é a militarização e a desmilitarização da política. Então, como nós sabemos, aí nós temos problemas não é, com esta militarização praticamente... É, desde a proclamação da República, que já foi feita pelos militares lá de lá para cá, tivemos vários governos militares, tivemos aí a época do regime militar com a sua ditadura militar no Brasil. Mas nós tivemos também influência dos militares na política desde sempre influências que de, trazem para a vida nacional, para a vida política e social, consequências, evidentemente. É, temos, ultimamente, aí desde de, do governo Temer, pelo menos, é, um crescimento desse poder é, militar na vida política. Basta lembrar que, ao final do governo Temer, nós tínhamos aí cerca de 1.900 cargos em comissão ocupados por militares, em cargos comissionados, cargos normalmente é, ocupados por civis, que tem a ver com a vida civil. E saltou para o governo Bolsonaro, no início de 2021, para 2.700 cargos ocupados, é, provavelmente tem aumentado posteriormente, não tenho agora este dado aqui para passar. Mas, enfim, é, esta influência na política, da vivência é, militar na política brasileira, na vida brasileira, ela é notória, e nós sabemos disso. E para tratar deste tema hoje, sobre o que vem a ser exatamente isto, uhum. e quais as consequências que isso traz para a nossa vida, e o que nós podemos, inclusive, fazer é, para sairmos dessa realidade e modificarmos e assegurarmos é, em grande medida aquilo que nós chamamos de democracia uma democracia que também é adjetivada como cambaleante não é que tem vindo cambaleante aí por muitos nós temos então hoje aqui a presença do nosso Giva Manuel, não é muito bem-vindo Giva obrigado por ter aceito é, o convite tá bom é, o Giva, ele é educador e ele faz parte também de um movimento, que ele vai poder explicar um pouquinho mais agora nos cumprimentos a, a, a todos e todas que estão aqui. E nós temos também a presença do Pedro Tché. Pedro Tchê, policial civil em Natal, lá no Rio Grande do Norte, é membro do movimento policiais antifascismo. Né? Este movimento aí que tem dado muito o que falar, que tem sido aplaudido por muitos e odiado por tantos, né, Pedro? O Pedro vai poder também falar um pouco sobre isso, o Pedro é historiador, é? vai nos ajudar bastante nisso. Então, eu quero passar os cumprimentos iniciais aí, começando pelo Giva. Giva, é contigo. Boa noite, bom prazer é. novamente estar com vocês aqui na ABC Contra o Golpe, uma iniciativa extremamente importante, que né? faz parte... É, dessa rede de resistência que foi montada depois do golpe de 2016, portanto, né, já é, é um canal fundamental aí para fazer todos os debates que esse esse momento pede, né? Também queria comentar o Pedro, é, que né, é de um, um estado é, muito importante também aí nessa luta antifascista, né, esse processo de militarização, lembro muito, né, o companheiro João Maria, que foi uma figura muito importante, fundamental aí nesse debate, né, a gente se conheceu, quando eu fui lançar o livro sobre desmilitarização, né, eu o conheci, em 2013, 2014, mais ou menos, né, os policiais antifascistas ainda nem estavam né, começando a fazer toda uma discussão é, ainda nem era né, policial antifascista a ideia era é, associação de policiais é, para a defesa da democracia ou democrático né, inspirada aí na, na JD e outras organizações que é, faziam o debate democrático né? então é muito importante esse é uma prosa fundamental aí e principalmente nesse momento, né, é, que a gente verifica né, que há, é fundamental é, a gente refletir sobre para onde nós queremos ir com, com esse debate principalmente aí depois do dia 8. Mas é isso, buraco. Daqui a pouco então a gente é, faz aí as nossas reflexões sobre é, as, essas questões que diz respeito à militarização da política. E a desmilitarização né, da política também das polícias. Está ótimo, então, Giva, obrigado aí. É, é... O teu som, Giva, me parece que está um pouco problemático, ele não está chegando com clareza, né ele oscila e não está chegando com clareza. Não sei se, é... se você está usando o microfone, é... de que forma você está fazendo, mas o teu som não está bom, tá é... não está dando para entender tudo que você fala, tá bom? É, bom, vamos passar para o Pedro agora. Pedro, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite também. Seja bem-vindo mais uma vez, né, Pedro, aqui na ABC Contra o Golpe, é, informando a todos e todas que o Pedro, infelizmente, não vai poder ficar conosco aqui até o final. Nós pensamos aí numa apresentação de uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte no máximo, mas o Pedro só vai poder ficar conosco aqui por uma hora, né, Pedro? Então, o Pedro iniciará falando hoje é, já pode fazer a sua a sua, a sua apresentação é, uma saudação ao público Pedro e já até iniciar a sua fala por favor nós temos uns 20 minutos cada um acho que é o suficiente para fazer uma, uma apresentação inicial uma introdução a esse tema né e Pedro só gostaria que você acrescentasse aí se você ainda faz parte da comissão de direitos humanos aí da em Natal né você melhorasse sua apresentação que eu fiz de você aí seja bem-vindo Pedro isso, um abraço Burato, um Abraço Diva. É, não, não, na verdade, aqui no Estado do Rio Grande do Norte, eu nunca, eu não fiz parte da, da, do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Até fui, convida, fui convidado, a foi convidado o movimento, é, mas a gente acabou tropeçando na parte burocrática. É, o movimento é, como é que eu vou dizer? É, como ele é algo jovem e também ainda não muito formalizado quer dizer, nada formalizado então ele acaba tendo esses problemas de você passar a tarefa para uma pessoa, se a pessoa não fazer direito e por aí vai, acaba... Isso redunda, né? Mas eu estou no Conselho Estadual é, de Política sobre Drogas, né? já fui parte, já fui do Comitê é, Estadual de Prevenção e Combate à Tortura também, no Rio Grande do Norte, então eu tô, estou tô dentro, só não estou nesse, mas estou em outros, né? É, bem, é, me apresentou como historiador, mas eu acho que acaba que a minha discussão hoje vai ser até um pouco mais na perspectiva antropológica. Né? É incrível como não é, é, a adesão, a ideia de militarizar as coisas, como se fosse um ingrediente, assim uma pimenta, um, um tempero, é incrível como no Brasil isso se alastra e ganha terreno muito facilmente. né Você vai ter as escolas militares, você tem agora, em pleno século XXI, pessoas desejando um governo militar. É isso, aquilo que aconteceu 8 de março... 8 de janeiro, não é nada diferente disso. Né? Era, assim, um pedido por um governo de tutela dos militares, pouco importa o nome, era um governo militar. É, é engraçado, a nossa segurança pública é cada vez mais militarizada, inclusive com membros da esquerda do governo usando termos que a gente sabe muito bem qual o valor cultural que tem, como hierarquia e disciplina. Galera, a gente não pode ficar usando aquilo que a gente tem uma perspectiva de combater não é combater o militarismo é combater o militarismo no lugar errado militarismo é bom no exército tem que ter não tem saída é o um, é um método e o um mecanismo mas militarismo na política militarismo na polícia sem falar na educação aí piora tudo mas a gente fala muito disso militarismo na segurança pública tem que ser combatido, não deve ser reforçado nem em nosso benefício, porque é aquele tipo de coisa, burato, né? que agora serve, né, mas vai trazer uma chaga, ou vai continuar uma chaga um pouco mais à frente. Então, é incrível como a participação dos militares, né, ela não se retém ao seu espectro militar, e isso fala muito sobre o Brasil Onde a gente acha que a turbulência supera né, o conhecimento e a natureza das coisas também. Muito bom, Pedro, muito bom, obrigado. É, você até poderia já, acho que você já até fez uma breve introdução, falar alguma coisa para nós a respeito disso. Disse que você vem é, estar né, no movimento policiais antifascismo, é, inclusive muito atuante neste movimento que falasse um pouquinho mais a respeito desta militarização da polícia, do sistema de segurança pública, na verdade. né? Porque quando nós falamos de é, militarização da polícia, nós pensamos imediatamente na polícia militar. Mas existe uma militarização do próprio sistema. Né? Você poderia falar alguma coisa para nós a respeito disso, Pedro? Vou tentar ser bem rápido até, vou tentar ser bem rápido, é, para que a gente possa é, continuar com outros temas. É, a militarização da segurança pública ela não se restringe à polícia militar. Na verdade, a polícia militar é a versão instrumentalizada e institucionalizada do militarismo na segurança pública. Não é? É, e isso, bem, ah, é só uma instituição. Não, não é só uma instituição, é a instituição. A polícia militar responde por metade do efetivo policial do Brasil. A polícia militar responde também não é, é, pela nossa imaginação, a nossa ideação com relação à polícia. As pessoas, grande parte, não sabem o que, é que a polícia civil faz, a federal faz uma rodoviária faz, não tem muita ideia, não é? acaba passando batido, ela se confunde. Já a polícia militar, ela sabe, pelo menos algumas coisas sabe. É a do 190, é a que atende prontamente, é a que faz ostensividade, é a que está nas ruas faz, é, fazendo patrulhamento com viatura, sabe bem. Não é? E sabe, inclusive, como, aborda, como ela aborda, como, como conviver com ela. Não é? É, então, bem, essa é uma polícia importantíssima, essa é uma polícia importantíssima, ela é a grande difusora cultural das polícias, né? embora seja uma das mais mal estruturadas, mas ela, não é? ela norteia. Não é? O policial civil, para ela se referendar, muitas vezes, ele tem que se travestir de PM, ele tem que se permutar de PM. Não é? Então, ele vai ter que ser o quê? O cara do combate. Aí eu vou entrar no aspecto cultural. Pedro, é só porque é militar que é ruim? Não, muito pelo contrário. O militar não é nem bom nem ruim militar, ele é útil ou não útil, não é? E na segurança pública, ele é algo que vem para deturpar a natureza da segurança pública. É, a atividade policial é atividade civil, estritamente civil, não é? A gente opera de acordo com os princípios da administração pública, que é legalidade, pessoalidade, publicidade, né, motivação, é, a nossa, nossa direção é a, é a eficiência, é? Qual é a finalidade do serviço público? Não é? é atender a coletividade de forma eficiente. Essa é a finalidade do serviço público. E aí, quando você pega, digamos, regimes jurídicos diferenciados e culturais diferenciados também, você cria um grande problema. Vamos lá. Na, no Exército, não exatamente a efetividade é um princípio basilar. Não é? é o resultado. Olha aí a diferença. É o vencer a guerra. É? Você tem uma outra questão também, né? qual é o grande motor né, com relação ao militarismo? Que, que, qual é a engrenagem mestra? Você vai ter hierarquia e disciplina? Que elas existem dentro do mundo civil, dentro da, do serviço público? Existem. A questão é, ela existe de que forma no mundo civil? É muito diferente, não é, digamos assim, por princípio a hierarquia e disciplina, mas por decorrência de atribuições. Eu tenho um chefe, eu tenho um chefe que eu respondo, mas não é qualquer delegado que pode me dar ordem. Muito pelo contrário, não tem nenhum tipo de gerência sobre mim. Já no mundo militar é diferente, qualquer tenente manda no cabo, um sargento, um soldado. É claro que, caso a caso, ele pode ter recebido ordens de um superior de um major em contrário, e aí ele pode usar essa ordem. Mas está aberto a isso, a essa possibilidade, é flanqueado. Ah, Pedro, qual é o mal disso? Bem, com relação à segurança pública ou serviço público, amplio, não precisa de segurança pública não, serviço público mesmo, não precisa de segurança não, vamos ampliar. É, isso é emburrecedor, no mínimo. Isso também é, facilita o abuso, porque cria naquela figura, no de cima e no de baixo, Há certas estigmatizações de que eu sou superior e de que eu sou inferior. Né? E aquele pode me dar ordens, inclusive que não é só ordens, é, vamos lá, relacionadas ao trabalho no militarismo. Você pode dar ordens de fazer uma faxina. Vê, imagina, burato, num TJ, um juiz pedindo para um servidor pegar uma vassoura e faxinar o espaço. Não tem nada, nenhum problema em faxinar. Nenhum problema. A questão é, você me dá ordem de fazer isso? Vê? Então, eu tenho um controle no militarismo muito maior em virtude da legislação, inclusive, sobre corpos e mentes do que eu tenho dentro do mundo civil. E aí, para finalizar, a gente vai ter os elementos, os valores do militarismo, que são muito nocivos dentro da segurança pública. Muito nocivos. Vamos lá, o inimigo, a perspectiva do inimigo. É, o inimigo ele tem que ser neutralizado. Não existe inimigo na segurança pública. Por mais que você possa ter um confronto letal, uma morte dentro da segurança pública, não é de um inimigo. Não é de um inimigo. É de um cidadão. É de um cidadão que teve, de repente, a polícia, em virtude de legítima defesa de si, de terceiro, né, teve que empregar os meios razoáveis né, para contê-lo. Contenção essa que, infelizmente, em alguns casos, podem resultar em morte. Aqui no Brasil é descambado, mas pode resultar em morte, né? pode resultar. Só que no Brasil, como a figura é do inimigo, não é? E mistura, mistura. O cidadão infrator deixa de ser cidadão, ele perde essa condição, ele vira inimigo naquele momento, ou não só naquele momento, estigmatizado, inclusive, às vezes, como inimigo. O professor, às vezes, também é inimigo, o estudante pode ser inimigo, em níveis diferentes, né? Então, o cara, o jovem de periferia pode simplesmente, em virtude de uma suspeita, levar um tiro nas costas. Já um professor ou um estudante que esteja protestando pode o quê? Levar um supeito de pimenta na cara? Neutralizado. Você vai ter níveis diferentes dessa neutralização de acordo com a permissividade que é oferecida e do juízo de valor que o policial tem naquela hora. Porque a gente está acostumando o policial, a sociedade está fazendo isso, infelizmente, a que o policial não seja só um militar, é? na ideia né? de conceber a sociedade, olhar a sociedade como um militar, digamos assim, mas também não é? É, como um juiz das ruas. Oh, ele está conferindo funções a mais. Ele que vai definir o bem e o mal, o certo e o errado, quem deve, quem deve sofrer alguma pena, e inclusive inovar no nível de pena com a prisão perpétua para situações que não se permitem. Prisão perpétua não, prisão... Desculpe, é, morte, né? cadeira... É, penas capitais para quem não sujeito a apenas capitais da nossa legislação. Então é isso, Buraco. O militarismo ele assim várias perspectivas com relação ao serviço público, com relação à vida, com relação à segurança pública. Não dá nem para enumerar só um. Não está preso a PM. É, tá, é, é, é parte de algo muito maior em que a gente tem que abolir. Né? A gente tem que tirar isso o mais rápido possível para a gente poder, enfim reformar as instituições policiais para que elas possam servir de uma forma melhor em todas as perspectivas ao povo brasileiro. Perfeito, Pedro, obrigado aí, então pela resposta, né, e de fato, né, é um tema importante isso, é levar esse, esse, esse conhecimento, ampliar, né, essa visão sobre militarização, que ela não se restringe a uma polícia, né, mas a todo um sistema de segurança, e a gente percebe que ela também começa a se estender pouco a pouco, são é a prática razoavelmente antiga também, ao próprio ensino, né, como as escolas, você bem lembrou, é, cívico-militares, que é uma prática que está sendo pensada em diversos estados hoje em dia, e isso não ocorre sem que tenha uma consequência, evidentemente. Não é? É, como bem o Pedro falou aqui, não se trata de uma militofobia, não é isso, mas é de colocar cada coisa no seu devido lugar e tentar trazer para o Brasil, não, diz nem, não dá nem para dizer que é para resgatar, né? na minha concepção isso é histórico, isso vem de muito tempo, né? mas de trazer essa condição é, civil de fato para o país aí é uma das condições que a gente tem que lutar. É, e você colocou aí, Pedro, uma, uma questão interessante, né, como um inimigo interno, né? o inimigo interno, o inimigo interno, ele é um ponto de vista, ele é uma visão de mundo é, do militarismo, que é claro, militarismo existe em função de conquista, defesa de territórios, guerras, defesa, ataques, enfim, na qual o inimigo é presente, é a figura central, não é? É, e aí, lembrando que na ditadura militar, por exemplo, o próprio povo indígena foi tratado como inimigo. Não é? E nós temos hoje aqui o, o, o Giva Manuel, é, que vai poder falar um pouco, Giva, vou passar para você agora, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse movimento da qual você faz parte. E também, é, Giva, aqui é, você esclareceu o seguinte, eu vi que você tinha ou tem ainda um projeto chamado Sangue de Terra e Sangue na Terra. É, esse projeto se tornou um livro e também informando que o Giva é autor de um livro, é, Pedro e companheiros e companheiras que nos assistem, é chamado Desmilitarização da Polícia e da Política, uma resposta que virá das ruas, me parece que esse livro é de 2015. Né? E ainda o Giva, gostaria que Giva você também dissesse, se você ainda compõe o Tribunal Popular, e o Comitê pela Desmilitarização da Política e da polícia. Digo, então, palavra contigo. Burato, muitas coisas né, que você me colocou aí, né? Deixa eu só perguntar uma, uma coisa que você havia colocado aí, que era o meu som. Ele melhorou? Porque eu perguntei para algumas pessoas que estão ouvindo Eles falaram um pouco abafado, mas está tá bom. Melhorou, Boa. melhorou. Melhorou bom, muito eu, perto do que estava. Eu, eu vou começar pelo fim, né eu queria, antes de falar também, eu queria pensar um pouco essa questão da militarização. Né? É, a militarização ela vem ocorrendo, é, ocorreu né, é, nesse território como uma forma de controle, né, permanentemente, é, contra os povos indígenas, contra os africanos e africanas em, eh, escravizadas, né, eh, sequestradas e escravizadas e esses são né, os principais alvos até hoje né, das, das forças de segurança que foram sendo é, se foram se constituindo assim né, contra nós nós somos os principais alvos né, para atender aos interesses né, em um determinado momento é, da da, da aristocracia agrária, da, da corte portuguesa, enfim, né? o interesse da, dessa empresa colonial que até hoje está né? é, aí no nosso cotidiano, interferindo em nossas vidas. Né? Então, acho que essa é uma primeira questão que eu acho que é uma questão importante. Né? É, agora, é, é, dava algum tempo atrás para a gente fazer uma uma tentativa de, de, de conversa, né? de tentar separar as forças armadas com as forças, a força de segurança. Né? E agora, nesse momento, eu acho que é um pouco impossível. A gente, antes, dava, dava para fazer uma, uma implicação em determinado momento. E, nesse momento, a gente vai precisar fazer um esforço a, ainda maior para compreender... Né, essa conjuntura e essa estrutura que foi montada, então, tem alguns elementos que eu acho que é importante a gente lembrar. Essa figura, essa figura, né, do inimigo interno, ela é constituída na Alemanha nazista, né? Vamos lembrar que os inimigos a serem perseguidos e abatidos pelos nazistas eram a todos aqueles que fugiam do estereótipo ou se contrapunha ao nazismo. Os comunistas, os ciganos, os LGBTs, né? todos aqueles que os anarquistas, os judeus, enfim, todos aqueles e aquelas que lutavam contra aquele regime. Então tem, inclusive, né, o, o, tem um teórico, né? agora eu não lembro o nome dele, já, qual opção alguma coisa, que vai teorizar, é, vai, faz, vai elaborar a teoria do inimigo interno e que as forças armadas aqui aderiram né a essa a essa a essa discussão já na década de 30, é, num dos encontros que teve é, dos militares eles é, já falavam por exemplo da guerra cultural de combater a guerra cultural ou seja essa história de guerra cultural não é uma história inclusive recente é uma, é uma história antiga né antiga é, e aí a gente tem uma questão que diz respeito à intervenção militar né, é, é, é, com a ditadura civil empresarial militar né, na década de 60, que vai transformar o que era a força pública, vai transformar em força auxiliar é, do Exército, transformando né, a, a força pública numa polícia política, né? E isso, o grave disso é que é, ela vem, essa conformação que a polícia tem hoje, ela vem com o AI-5, que é de 1968. Historicamente, o AI-5 é o um pior ato institucional que a ditadura militar né, é, nos impôs. Né? E logo em seguida, né, a polícia, esta polícia que nós. É, entendemos é, e conhecemos hoje, ela é construída. E ela é construída né, com base nesta concepção que é do inimigo interno. Ou seja, a polícia que deveria nos garantir segurança, né, ela nos trata como inimigo. Agora, claro que o inimigo tem um, tem um perfil. Né? É esse perfil que, historicamente, né, foi construído desde o momento da invasão nesse território e do sequestro de negros e negras é, africanos aqui para esse território. Então, é importante que a gente é, é, localize esse debate, localize esse debate, que a polícia militar, então, ela é constituída como uma polícia política. Esta é a característica da polícia... Da polícia, para fazer o controle de quem? Para fazer o controle daqueles que lutavam contra o regime, né? É, naquele momento, inclusive, com esta permissão, né? Do. do, é, do, do de, um, de um recurso que se tinha, né? Para. para que agora eu estou esquecendo o nome, o, o, o, o, o. Já muito se escreveu sobre perdão, né? É, que é esta possibilidade alto de resistência, que era um instrumento político né, contra aqueles que legitimamente lutavam contra a ditadura, né? porque toda legislação burguesa diz que nós podemos nos defender contra a opressão do Estado. Né? Aqui no Brasil é que foi diferente, mas no mundo, a concepção da Constituição Burguesa Francesa, por exemplo, né, indica isso. Com todas as três mudanças que aconteceram na, na Constituição Francesa, a última, se eu não me engano, de 1900, 1797 ou 99, estava né, garantido essa, é, o, o, o direito à defesa. E aí né, foi introduzido o auto de resistência e né, as táticas de, de atuação do regime militar foram introduzidas na Polícia Militar. Portanto, uma das táticas era a da tortura, que permaneceu né, e permanece, está no cotidiano. A gente vê aí, a gente pode é, enumerar aí, é, vários casos em relação a isso. Agora, este é o um momento, né, a gente cometeu um erro durante, veja só, é interessante, né, a gente pensar a história. Porque a gente tá vivendo uma história que, né, a gente preveu. É, diversos historiadores, diversos pensadores disseram, olha, vai acontecer isto, o que que vai acontecer? Vai acontecer que se a gente não limitar o poder, né, das forças armadas, das, das polícias militares né, é, e submetê-las ao poder civil, efetivamente, em algum momento, essas forças irão é, sublevar-se né, e vão né, é, tentar submeter o poder civil ao poder militar. Né? E aí nós não fizemos isso na Constituição de 88, né, para alguns constituintes a época era claro que o artigo que tratava do papel é, das Forças Armadas era um papel limitado, mas né, vários juristas foram dando outras interpretações. Um outro problema que não foi enfrentado. A gente não superou, por exemplo, a estrutura hierárquica da, das polícias militares, que são ainda força auxiliar do Exército, né? ou seja, né, tropas é, de reserva, e é, uma estrutura hierárquica aí que o Pedro colocou, que é exatamente é, uma estrutura que acaba né, submetendo os interesses do povo aos interesses né, de um grupo pequeno que é, dão ordens é, para a maioria da tropa que... Né? Muitas vezes, é, na maioria das vezes, como nós vimos agora, que não foi ordem, foi a falta de ordem que ocorreu no Distrito Federal, né? a omissão né? no dia 8, é, submete os interesses da maioria. Né? Então, esta, a gente está. É, esse é o caso histórico mais é, emblemático que eu já vi. Eu estava pensando muito nisso, porque isso foi cantado. A bola Burato, se eu não me engano, tem um livro que discute isso, né, Burato. É, vários historiadores têm livros que discutem o papel dos militares. A gente escreveu o li livro né, em várias mãos sobre a desmilitarização da polícia. né, E uma bola cantada que a gente sabia que, ela iria, que iria ocorrer, ela efetivamente ocorreu. Então quero dizer isso, burato, para dizer que em 2013, 2013, né? Na verdade, eu acho que eu tive em Natal com o João, foi depois, acho que foi 2014 ou 15, 15 mesmo, né? A gente montou os comitês pela desmilitarização, né? E tentamos é, fazer esse debate e fizemos esse debate em diversos lugares, inclusive com policiais militares, né? Que é, muitos policiais militares é, entendiam a importância da desmilitarização. O João Maria, por exemplo, no Rio Grande do Norte, foi uma figura que compreendeu isso, grupos de policiais na Bahia, em Santa Catarina, no Ceará tinha um movimento muito forte lá, né? e, e, policiais entraram no movimento, inclusive, mas a gente não teve a adesão né? é, dos governos e dos partidos de esquerda. Nós não tivemos essa adesão, porque... É, era uma pauta naquele momento menor, e veja só, a gente não estava colocando qualquer questão, a gente estava colocando em 2013 uma questão importante, olha, desmilitarização da polícia e da política, e por que, que nós colocamos da polícia e da política? Primeiro, porque a gente olhava é, a história, e a história é, dizia, olha, é importante que a gente retire a participação militar da política, e a gente teve uma experiência na cidade de São Paulo que indicava, tudo indicava que a gente iria entrar num processo cada vez mais acelerado de militarização da, da, da política. Foi quando o prefeito Gilberto Cassar, da cidade de São Paulo, nas 30 e tantas, eu não lembro quantas regionais, 37, não sei se mais, agora eu não me recordo, ele colocou, né? 99% dos, dos, dos subprefeitos policiais militares. Né? Policiais militares. E a gente disse, olha, aqui tem um problema, a gente precisa discutir né, o que, que está ocorrendo com a polícia. E a gente chamou para esse debate né, todas as forças para que a gente pudesse fazer né, o debate da desmilitarização da polícia, que era um debate fundamental, que era um debate que, inclusive, né, é, retirava esse poder né, que as forças armadas, que o Exército, especificamente, tinha contra, né, é, sobre os, os policiais militares. E a gente, durante algum tempo, inclusive, temos cartilha é, de desmilitarização, fizemos diversos debates, teve produção teórica, diversas produções teóricas, muita produção, inclusive, no Ceará, se eu não me engano, também no Rio Grande do Norte, no Paraná, teve produção teórica sobre essa experiência que nós tivemos. Então, veja, o que aconteceu dia 8, porque a gente, o que nós estamos tratando aqui é o que aconteceu dia 8. O que aconteceu no dia 8, nós fechamos os olhos, nós fechamos os olhos historicamente para o que aconteceu, porque né, a gente não considerava importante. E, no momento, veja só, a Anistia Internacional, Neste período, 2014, 2015, ela fez uma pesquisa, né, uma profunda pesquisa com, em todo o território nacional. Em todo o território nacional, mais de 80% da população tinha medo da polícia. Olha só que coisa. Mais de 80% da população tinha, tinha medo da polícia. Ou seja, num dos momentos mais frágeis da polícia, que a ONU fala para o Estado brasileiro para desmilitarizar a polícia, o Estado brasileiro, num momento em que tinha condições para isso, disse que não iria desmilitar, desmilitarizar porque era cultural. Não. Era cultural não é, desmilitarizar a polícia. E que a gente sabe, né, qualquer estudante é, de qualquer curso de humanidade sabe que cultura ela é construída historicamente. Ela não é dada, né? não é dada. Né? E principalmente uma cultura tão opressora como essa, que é a cultura é, militar. Né? Então, assim, eu acho que hoje nós temos um problema muito grande, eu acho muito pertinente, eu tentei, Burato, porque eu, eu né, tenho feito outros debates, você colocou aí é, esse debate, esse. esse essa questão né, das minhas outras... danças, Porque é isso, a vida também é dinâmica, a gente vai né, sentindo outras necessidades, de estar em outros lugares. Né? Então, eu acabei é, me afastando é, desse debate, mas, quando eu vi o que já era previsível para nós, né, a gente esperou até que isso ocorresse nos quatro anos anteriores. E, olhe, ainda bem que ocorreu agora, porque, senão, nós estaríamos muito pior. A gente nem estaria aqui hoje, agora... Né? nós não estaríamos aqui agora. Né? Então, foi muito... É, é, ainda bem que, eu, que ocorreu agora. Né? Então, muitas pessoas é, me procuraram, eu também é, divulguei né, o livro e divulguei as ações que a gente havia feito e, e é, provoquei para que a gente pudesse retomar esse debate. Porque é o seguinte, é, se não tiver né, um debate apelo popular, a gente não vai conseguir avançar nada porque o governo apesar de estar fortalecido com apoios é, muito apoio nacional das instituições e apoio internacional é necessário né que tenha uma pressão popular para que essas mudanças ela ocorram porque é necessário que a gente faça mudanças estruturais na, na concepção de segurança pública não é possível as forças armadas Cuidar do espaço aéreo, das fronteiras, né, que são é, ações em outros países civil. Não é possível que a estrutura da Polícia Militar continue dessa forma que está e submetida ainda a, a, ao Exército. Não é possível. A gente precisa discutir um outro modelo de segurança pública diferente desse modelo que está colocado aí o Pedro até colocou algumas questões importantes, né, para a gente se ater do que que significa algumas algumas falas, né, do ponto de vista, né, do que nós queremos enquanto projeto de sociedade, portanto envolve projeto de segurança pública, então é importante que a gente possa pensar no que nós estamos falando, no que nós estamos pedindo. É, nesse momento, mas é fundamental que a gente crie, nesse momento, né, densidade nesse debate. É necessário que as pessoas compreendam, é, é necessário que as pessoas desmistifiquem o que, que é o, a desmilitarização, por exemplo, da polícia. Né? É necessário que a polícia tenha um controle do povo, da sociedade civil. É importante que a gente tenha conselhos de segurança, né, para né, pensar a segurança pública e que esses conselhos sejam diversos, amplos, né, não sejam conselhos como eram os antigos Consegues, que atendiam os interesses dos, dos, dos comerciantes deste ou daquele território. Era uma experiência de São Paulo, que teve também em outros lugares. Né. É necessário que a gente faça uma conferência, de fato, né, diferente do que foi a primeira Consegue que não é possível que majoritariamente a conferência seja dos trabalhadores da segurança pública. Não é. Né? O movimento negro, o movimento indígena, o movimento de mulheres, todos os movimentos têm que ter representação igual, porque a segurança pública não é de interesse de trabalhadores da segurança pública, é de interesse de toda a população brasileira, nós temos que dizer que tipo de segurança pública que nós queremos. Não os trabalhadores da segurança pública, né? não só eles. Eles também, mas não só eles. E não uma proporção desproporcional em relação ao restante da população brasileira. Né? Então, essas, para mim, são questões fundamentais que estão por trás desse debate. Se a gente não tiver uma ofensiva nesse momento, né, nós vamos voltar a ser refém né, de uma estrutura que foi montada, que vem sendo montada há 500 anos para oprimir. Né? E aqui eu não estou localizando, Pedro, até para a gente não, não, né, não, não entrar numa falsa... Aqui é o, o, o, os policiais militares é, que cometem é, essa, essa opressão. Também são os policiais militares. Né? Mas a gente sabe que hoje... Nas polícias, nós temos policiais valorosos, como você, como João Maria, como outros companheiros aí, é, Brasil afora, né? Que tem é, submetido, não tem se submetido aos interesses corporativos, né? Em detrimento dos interesses da população brasileira, né? A gente sabe que tem, e tem muitos, né? A gente sabe que, inclusive, são muito perseguidos pelos seus posicionamentos, né, que são posicionamentos fundamentais, importantes para para enfrentar o que está colocado aí, né. Então, é, eu acho que essas são algumas questões e a gente tem, né, agora o, os comitês, então, buraco aí eu faço uma provocação, né, que né, a gente retome os comitês, né, é, que em cada estado, que em cada cidade, que em cada região se monte comitês para fazer esse debate necessário e fundamental é, nesse momento. Né? É, e é, eu, eu queria deixar para falar um pouco do movimento indígena, um pouco mais para frente, porque eu queria escutar mais o Pedro também, Burato. Sim, perfeito, Giva, perfeito. Eu concordo com você, sim. É, eu vou passar para o Pedro agora, o nosso camarada Carlos Wellington, ele, ele não está presente nos assistindo aqui. É, ele está viajando, né? Ele está na estrada. Ele vai assistir posteriormente, assim como tantos assistirão o vídeo, né? A nossa gravação posteriormente. Mas ele deixou aqui umas questões, pediu para que eu passasse, tanto para a Giva quanto para Pedro, né? É, algumas questões aqui, que ele diz o seguinte. É... Vamos lá, deixa eu achar o, o meu amigo aqui. As perguntas que ele fez. Uh, tá aqui. É, uma delas é a seguinte: qual a postura que o governo Lula deveria adotar em relação à casta dos generais, que ele chama né, que, de chantagistas, e que estão é, agindo aí fora da lei e da própria ordem? Qual seria a postura, na opinião de vocês, é, do governo Lula? É, o que fazer com as polícias militares? Aí nós temos também é, um. um um espectador nosso hoje aqui, um participante que está conosco aqui, que faz a mesma pergunta, já vou citar o nome dele. Então, seria o que fazer com as polícias militares? Vocês já disseram alguma coisa aí quanto à desmilitarização, né, que eu concordo também com vocês. E o Carlos coloca o seguinte, que ele é admirador do Roberto Requião e do Cid Gomes. Né? É, na opinião de vocês, quem deveria assumir o Ministério da Defesa? Não é? Se vocês acham que que está correto quem está por lá, é, ou quem deveria ter assumido esse Ministério da Defesa. E se deveria haver também um ministério próprio para a segurança pública, isso é um debate que já vem há, há algum tempo. né É o humor anarquista, o humor anarquista que pergunta também, uma pergunta semelhante, como civilizar, não é? como tornar civil a polícia militar. Acho que vocês já responderam um pouco sobre isso. Então vou passar para você, Pedro, é, que eu sei que você tem um tempo aí também bem curto, né? e fica à vontade aí, meu amigo, se você puder também falar sobre o movimento policial antifascismo, ao qual eu quero enaltecer e elogiar, porque eu vou elogiar sempre. Porque em, na década de 80 do século passado, quando eu estava na polícia militar, era impensável um movimento como esse aí. Não é? E esse pessoal que veio, inaugurou e está firme, apesar de todas as perseguições que tem sofrido, merecem, de fato, aplauso e a nossa admiração, viu, Pedro? E eu quero deixar isso bem claro aqui, que a BC contra o golpe e o Transição é, admiram muito o trabalho dos policiais antifascismo ok? Burato, agradeço o elogio. Claro que, como tudo na vida, o movimento tem que melhorar muito. Né? A gente reconhece os elogios, a gente reconhece o nosso lugar histórico, mas é, é importante que a gente busque a maior efetividade, a maior participação, a maior produção, inclusive, é, às vezes até algumas pessoas me perguntam: assim, "Não, você tem alguma coisa?" Eu Falo: "Não, não temos. A gente só tem uma opinião. Claro que tem muita gente que entende, mas a gente tem que escrever mais. Isso é importante. Né? Não saiu de moda não. Embora tenhamos o Twitter, o TikTok, o Instagram, escrever, teorizar." Não saiu de moda, muito pelo contrário. Continua sendo muito necessário. Inclusive, a direita brasileira, e a principalmente internacional, mas a brasileira também, é, tem essa ideia na cabeça é, e consomem e produzem. Né? Claro que aí é do lado de lá. Né? A gente tem que fortalecer do lado de cá. Bem, é, com relação à pergunta do ministério da Defesa, ele falou que era fã do Cid Gomes do Requião. Eu. <risos> Eu ficaria bem curioso com o Cid Gomes lá na frente. <risos> Mas seria um nome bem interessante, né? Claro que eu acho que os militares não iam gostar muito desse nome, diferente do Múcio, né? É que honestamente, depois alguém vai me explicar a história, vai me explicar por é que está lá o Múcio. A gente imagina, né? Mas assim, as reais razões, né? A gente vai entender é, no futuro. O tempo é senhor da razão, e ele vai explicar pra gente um pouquinho isso daí. É, com relação a, a, ao processo de desmilitarização das polícias militares, não é? É, a gente... Vamos lá. Eu, eu gostei... Eu, eu achei muito a na fala do Giva. Né? Eu, eu, eu teria pontuado um bocado de coisa aqui. Que eu gostaria de comentar. É, vamos lá. Qual foi, assim, o, o, o que, é que a ditadura militar trouxe de mudança com relação à segurança pública? É, teve um aspecto importante, dois, na verdade a criação, e aí vocês vão entender por que esse primeiro aspecto é até mais importante, a criação da PF, né, é, da ditadura militar, e também a o fim das guardas das guardas civis, que seria muito parecido com a guarda municipal, né, e o trabalho dessas guardas foi para a polícia militar que já existia, a polícia militar de 1946, Getú, é, Getú, né é, e aí, mas na época, a polícia militar, ela era uma polícia aquartelada, era polícia para quando houvesse conflitos, com conflagrações, é, ações que ameaçassem a ordem, né, que é um conceito que tem que ser melhor tratado, a ordem pública aqui no Brasil, mas ela não era uma polícia de bater rua, de sair fazendo trabalho de patrulhamento. E aí, você tem é, essa, a, a PM tomando esse serviço, as guardas civis saem de cena, seus membros são incorporados, em alguma medida. É, e aí, a gente tem realmente, assim, é, fecha-se um, um cinturão bem interessante. É, embora a, a, a Polícia Militar seja o, a grande herança, é, o seu formato seja a grande herança da ditadura militar, e hoje, sim, o organismo mais importante da segurança pública e mais responsável pelo que acontece na segurança pública brasileira, que é horrível, é a pior, mas as polícias judiciárias, né, isso aí pouco a gente fala, elas têm um papel vital e até mais importante do que as polícias militares ou militarizadas nos períodos ditatoriais brasileiros. Seja ditadura militar, seja Getúlio Vargas. É, é, é incrível, é porque você precisa de uma... O que, que a polícia judiciária ela faz? Qual um valor a mais? São dois. O que é que ela traz? Ela tem a capacidade investigativa, né? ela tem uma formação para isso, uma estrutura para isso. Então, é muito bom, inclusive, para perseguir inimigos do Estado. Você tem a capacidade investigativa, porque você vai, enfim... O Buraco sabe tão bem, também, a Gil também, então, você vai botar agentes, você vai usar recursos tecnológicos, seja qual for a sua época, tem recursos tecnológicos, sempre tem. Tecnologia é algo de agora é algo desde que o homem fez o fogo, então você pode usar os recursos. Ela é a polícia mais preparada para isso, para usar esse tipo de, de, de conhecimento. Como também, por ato, Giva, ela é uma instituição que ela legaliza é, os atos estatais. O que eu quero dizer com isso? Está né, lá: é, o, o delegado ele funciona como funcionava de Portugal, o juiz de paz que é uma figura que ela dá, é, como, como eu vou dizer, um aval jurídico ao que está acontecendo. A PM faz uma prisão em flagrante. Vamos, vamos reportar para cá? Ela faz uma prisão em flagrante. Mas essa prisão só passa a existir na legalidade quando o delegado diz, ó, oh, vamos fazer o um procedimento aqui, o auto é de prisão em flagrante. Pronto. Aí sim é flagrante. Antes não é flagrante. Então, há necessidade dessa figura, que sempre existiu no ordenamento das polícias brasileiras, que antes era o intendente, depois foi mudando de nome, mudando de nome, até 1871, 1871, chegar a figura do delegado de polícia. É, então, sempre existiu essa figura, e essa figura era necessária, imprescindível em regime de exceção. Porque é o regime de exceção, a questão da legalidade ela é muito mais fluida. Dessa forma, não é? você pode é, você precisa dessa figura, desse... desse vamos lá, desse atroz, né? esse atroz jurista, digamos assim, que vai lá e dizer que é algo legal quando algo não é legal. Eu quero só fazer essa pontuação, porque é, a, a, a PM, ela, ela é estigmatizada nesse sentido e ela merece, porque ela participou muito ativamente e ela foi usada para isso. Você não deixa de ter uma guarda civil, ter uma PM fazendo serviço não é à toa, é para servir a um sistema mas não pode esquecer o papel das polícias judiciárias que foi pior, inclusive elas foram grandes responsáveis por ordem de ditadura né? foram manuseados, foram administrados por polícias judiciárias. Voltando à questão da, dos militares, como desmilitarizar? A gente, é, é engraçado eu, essa resposta que o Giva trouxe, o Gil, eu acho que o militarismo é uma um componente cultural é assim, não estudar a segurança pública brasileira. Vamos lá. Na segurança pública brasileira, teve muita instituição militarizada? Teve. Como também não teve? Várias. A Guarda Urbana, de 1866, não era militar e fazia trabalho ostensivo. A Guarda Civil, que a gente falou, não é? que foi criada, se eu não me engano... É uma boa pergunta, mas eu acho que foi no início do século XX... Você tem a, a, a Guarda Nacional, a Guarda Nacional não era militar, embora tinha patentes, etc., e era força auxiliar do Exército, mas, entretanto, ela não era militar, ela respondia civil, na maioria das vezes. E ela não era sujeita à a, a, a, a, a linha militar, né? a ordenamento militar, disciplina militar, só quando ela, ela ingressava como linha auxiliar do Exército, como foi o caso da Guerra do Paraguai. Então, a gente é incrível como a esquerda ela nega suas pautas e usa os argumentos dos caras, quando os caras não têm nenhum argumento, eles jogam o um argumento e incorpora sem assim, estudar, parece, só para se livrar, dar uma resposta impotente. Né? Não, é o patrimônio cultural. O patrimônio cultural também é a violência contra a mulher, a violência contra o negro, contra o indígena, também são patrimônios culturais, Já devemos manter esses patrimônios culturais mas para encerrar a participação como desmilitarizar não é, é não é um fenômeno é, tão complicado você vai ter que lidar com os operadores de segurança pública com relação o que eles têm de vantagem de ser militar que a é questão de previdência não é é a questão de contribuição à previdência e de aposentadoria ou melhor dizendo né de efetivamente entrar na reserva você cuidando disso o processo de desmilitarização ele não é traumático ele não é complicado os próprios policiais são favoráveis. Foi feita a pesquisa em 2013. Claro, esse cenário mudou hoje, por causa do bolsonarismo. Maldita hora que ele não aproveitou os 88% de popularidade do Lula para fazer o que tinha que fazer. Surgiu isso daí. Mas em 2013, que não foi tanto tempo assim, 73% dos policiais militares eram favoráveis à militarização. Então, há caminhos... Os caminhos não são tão difíceis, não são tão traumáticos como se pensa. Agora, a gente é, treme, é, a verdade é essa, frente a um punhado de oficiais superiores que fazem uso de logs, né, e mantém, e não só mantêm, reforçam. Eu vou dizer, burato, o caminho hoje, inclusive, com relação à estrutura policial, é você fortalecer a posição dos oficiais superiores vá por mim, vamos ver isso, não é? ah, uma coisa que o Instituto que deveria deve funcionar, que é o ciclo completo, ele vai ser abduzido pelos oficiais, porque vai acontecer o ciclo completo, mas quem vai ser o dono vão ser eles, para ganhar mais poder de barganha, poder político, poder financeiro, com relação a extorquir estados, a gente sabe como é que funciona, não é? Então, amigos, é, é, é algo necessário, não é algo tão difícil. Tem respaldo histórico, tem respaldo em outros países. A gente pode até deixar o mesmo nome. Quer o nome? Fica com o nome. Agora, vamos quebrar Vamos quebrar as pequenas linhas que existem. Tira o RD200, tira a questão de ser força, a desculpa de ser força auxiliar. Poderia até ser força auxiliar, mas vamos deixar essa desculpa de lado você fosse auxiliar do Exército para ter, ter treinamento militar, você é, quebrando essas questões, obrigando a ter códigos de ética do Estado que respeitem a Constituição, você fazendo essas três coisas, duas dessas três coisas, o R-200 e os códigos de ética, o que, é que vai sobrar com a nossa ligação, pelo menos, é Exército e Polícia Militar? Quase nada, quase nada. E essas mudanças não são traumáticas, não são difíceis nem legislativamente, falando são difíceis. A gente vê, a gente se é pequena, buraco A gente se é pequena, Gil. A gente se é pequena, é incrível. Que a gente fala com alguns quadros e aí os caras, pô, maravilhoso. Aí daqui a pouco eles não escutam mais a gente mais fala. Não, mas tem vários impedimentos. que impedimentos, cara. Não, não tem vários impedimentos. Eu tava conversando com conversando com quem? Que tipo de gente você tá conversando? É incrível. É incrível como eles aceitam fácil. O que é dito, ou pior, e aí eu vou encerrar aqui, eles querem tirar proveito buraco. Eles querem tirar proveito. Sabe por quê? É, há o caminho fácil e o caminho difícil com relação ao relacionamento com a tropa. O caminho difícil é você propiciando carreira única, é quebrando com a vinculação ao regime jurídico e militar e por aí vai. Né? Modernizando. Isso tem... Vai ter chiadeira, grito. Muita, muita repercussão. Sabotagem. Vai ter. Mas depois, do médio prazo, você vai colher frutos inestimáveis. E há também o caminho fácil. Sabe qual é o caminho fácil? Você chega para os comandantes e coronéis e diz: vamos mexer nada, não. Agora a gente quer que vocês controlem um pouco melhor a tropa. Ela está muito bolsonarista. Ela pode continuar e vai continuar. Mas assim... Vamos... Cortar esse negócio, essa verborragia bolsonarista, vamos deixar para os corações e mentes. E aí, qualquer coronel ou qualquer comandante vai adorar essa proposta, porque comandante coronel não gosta nem de bolsonarismo. Ele gosta é dele e dos dele. Ele pode até voltar em Bolsonaro, pode ter ido até lá na, na, nos Três Poderes, pode ter ido. Mas o grande grosso entre eles, né, gosta mesmo, é do poder que eles têm, do poder que o militarismo propicia de ordem e de mando. Não à toa que boa parte deles tem que ser forçosamente aposentado. Eles não se aposentam no, quando dá o tempo. Eles têm que segurar, -se porque é bom demais mandar. É muito bom. E a gente tem que cortar isso, esse mandonismo, essa perspectiva patrimonialista com relação ao serviço público, meu cargo, minha tropa, meu batalhão, é nada seu, amigo, é do povo. Essa função e essa arma aí também não são suas, não. Mas eles vendem poder, José. Eles vendem paz, pacificação. Claro, o preço continua vindo. Seja na periferia, seja a gente tendo uma granadazinha pronta para detonar quando o próximo populista surgir. Não vai ser Bolsonaro mas vai ter um bocado de populista querendo abraçar. E se a gente pegar um populista um pouco mais inteligente, a gente vai ver que a gente vai ter uma Bolívia aqui no Brasil. O golpe que aconteceu na Bolívia, ele estava premeditado para o Brasil, e ainda está na gavetinha lá esperando. Bom, muito bom, Pedro. Muito bom, obrigado. aí é, Pedro, eu sei que você tem um horário aí que você colocou para nós, mas chegaram algumas perguntas aqui. Eu poderia colocar essas perguntas aí na, na, na sua despedida aqui do pessoal, você respondeu uma ou outra de forma breve, que tem alguma aqui que caberá de fato a você. Eu peço que me perdoe esse gato passando toda hora na minha frente aqui, mas eu não tenho o que fazer com o bichão aqui, eu não vou reprimi-lo, claro, né? Então é o seguinte, é, é, o que chegou para nós foi, do, do Sérgio Julião, É Pedro, qual a sua opinião referente à unificação do sistema de segurança brasileira? Você acredita que seria um caminho para a humanização da segurança pública? Você já falou do ciclo completo aí, né, Pedro? Ele quer saber sobre a unificação. O Antônio Macario é, pergunta para os dois expositores. O sistema policial brasileiro, criminoso em muitos aspectos, tal como o judiciário, são passíveis de mudanças humanistas no capitalismo? Aqui é ele faz a relação, então, com o capitalismo. Isso é possível dentro do capitalismo? Catiuska é, é, Pinheiro é, pergunta: Como vocês percebem a relação entre a militarização das polícias e um certo padrão de masculinidade tóxica e violenta? Interessante a pergunta dela também. É, nós temos aqui do Demetrio Marx: a única solução não é o fim da PM para transformá-lo numa polícia comunitária, né? É, já foi colocado a discutiva colocou um pouco sobre a ONU, né? Quando a ONU fez é, é, pediu a extinção da polícia, na verdade, ela não falava em acabar com a polícia militar, mas era acabar com uma polícia de caráter militar, né? E eu lembro que naquela época lá também foi colocado que havia o problema da Constituição Federal, que teria que mexer na Constituição Federal, e tal, foi um desapontamento para muita gente, né? Mas está aí para vocês colocarem, Pedro. Você quer então você que está com o tempo aí é, corrido peço até desculpa. É, de você fazer breves considerações a respeito disso. Gil, você me dá licença, eu vou passar para o Pedro, ok? E nós continuamos. Eu era para ter trazido um caderninho aqui. É, o primeiro ponto qual foi? Eu vou respondendo para o ponto, bem rápido. É, vamos lá. A primeira é do, do Sérgio Julião. É, qual a sua opinião referente à unificação do sistema de segurança brasileiro? Se você acredita que seria um caminho para a humanização do, da segurança pública? Não. Pode ser um mecanismo, um meio... Né? mas não. E hoje, inclusive, há maneiras mais fáceis. É, uma unificação, aí realmente você teria uma burocratização gigante, você teria que fazer uma federalização da segurança pública, seria um roçouio. É né? claro, muito melhor, assim, não é muito melhor. Se fosse com bom intuito, seria muito melhor do que que a gente tem, claro. Né? Mas você tem outros mecanismos melhores né? a... e está acontecendo até de certa forma. A PM, inclusive, já percebeu. É, qual é esse mecanismo? as guardas municipais as guardas municipais é, as guardas municipais elas não são viciadas como as outras instituições policiais embora elas tenham bebam de, assim, tem os mesmos problemas muitas das vezes mas é, é, para você fazer qualquer modificação e gestão na guarda municipal é mil vezes mais fácil do que na PM é mil vezes mais fácil então se a gente for desidratando as polícias militares não é? É, claro, o alvo não é polícia militar, mas dando como exemplo, não só, a polícia civil também, a gente vai desidratando essas polícias, são de muito difícil manejo, e a gente vai empoderando polícias colaterais, como guarda municipal, polícia penal, polícia rodoviária federal, que é outra discussão que a gente teria que fazer, é né? a gente conseguir fazer isso, vai chegar ao tempo que, digamos, o poder de chantagem que as elites policiais dessas direções têm vai diminuir muito. Ao passo que os Estados vão poder levantar a cabeça e encarar de frente. Tem um bocado de Estado refém aí, da Polícia Militar e Civil, principalmente da Militar. Tem um bocado. Ao passo que eles possam levantar a cabeça, né, a gente vai ter condição de implementar ideias diferenciadas. Essa é a minha opinião. Então, assim, a unificação num contexto favorável seria um mecanismo, mas há um mecanismos mais fáceis. Né? De, de, dentro desse cenário brasileiro agora, mais sutis. Do que a unificação. A unificação, até de certa forma, saiu de moda, essa discussão. Né? Claro que não tem que estar na moda para ser bom, mas as pessoas hoje estão enxergando outras formas da gente poder incidir. A segunda pergunta foi boa também, mas eu esqueci qual foi. É, teve a do Macário, é, a pergunta dele é o seguinte: o sistema policial brasileiro, criminoso em muitos aspectos, tal como o judiciário, ou tal como o judiciário. entendeu, ah, do né? capitalismo. É isso? Beleza. Tem, claro. Claro. Não reforma tudo, vai é continuar com problemas. Mas tem, poxa, vamos lá. A Inglaterra é capitalista? É. É capitalista. Qual é o índice de assassinatos na Inglaterra? 500 anos. A população é grande, não é pequena. Aqui, 50 mil anos. No ano de 2012 para 2013, foram disparados pela polícia inglesa dois tiros. 5% dos policiais britânicos andam armados. 95% não, com armas letais, pelo menos. Chile, 87% de resolução dos homicídios. Brasil, 10%. E aí eu poderia pegar Japão, poderia pegar o Líbano, poderia pegar a Alemanha, poderia pegar a França, poderia pegar a Espanha, Itália, inúmeros. Que apresentam modelos e vivências com a sociedade muito mais pacífica do que a brasileira. Vamos dar o um exemplo da norte-americana? Vamos dar o um exemplo norte americano ah, A polícia americana senta o dedo. Essa é essa ideia, né? De filme, os policiais brasileiros vivem falando isso. A polícia brasileira mata sete vezes mais. Com a população, 60% ou 70% deles. Entendeu? Então, é, veja, mesmo num país capitalista e agressivo que vende essa violência, ele é menos violento do que aqui. Eu estou falando de 5 mil mortes, 5 mil mods é, legais. Eu não estou falando nem das paralegais, milícias e grupos de extermínio. Estou nem falando disso. Né? Então, há ah, sim, modelo... Agora, você vai ter, descomplic... você vai ter sempre a, a, algumas questões ontológicas, digamos assim. A polícia ela, ela foi criada para quê? A polícia foi criada... Né? Na, a, a, o modelo inglês de polícia, que inclusive é até mais soft, digamos assim, ele foi criado para o quê? para fazer a contenção urbana né, dos movimentos sociais, sindicatos, movimentos paralelistas, etc. Porque Quando o exército ia, matava. E o exército, quando matava, criava mártires. E você tem a sociedade muito mais empenhada com relação a esses mártires. Então, criava toda uma, uma conubação social muito maior. O que é que fizemos fizeram? Não, não dá certo isso, não. Vamos botar alguém que não mate, né, que tenha uma outra liturgia, digamos, vai quebrar no cacete mas pelo menos não vai matar. Então, a polícia no capitalismo, ela sempre vai servir a isso. Mas, há formas e formas de servir. Eu não posso comparar a polícia brasileira e a inglesa. Não dá. Não dá. 5 mil mortes e outra dois disparos de arma de fogo. No menor município brasileiro, você não tem isso. No menor município brasileiro, você não vai ter isso. Então, tem como sim, modificar muita coisa. Ah, Pedro, não serve, serve, cara. Tem 50 mil morrendo aí, 70% é jovem negro. No mínimo, a gente vai ter 70% é, assim, de menos mortes. Ah, vamos lá, eu, eu me espressei mal. Vamos lá. No mínimo, a gente vai ter 70% aí, esses 50 mil mortes vivos. Boa parte deles vivos. Se a gente reformar nosso sistema de segurança. Vai dizer que isso não vale a pena? Ah, vai continuar é o servindo capitalismo? Vai. Vai. Mas pelo menos... É, vai ajudar e vai estar parte né, de uma diminuição da morte da nossa população, dos nossos jovens, da nossa periferia. Isso já vai ser um bônus estrondoso né, feito à realidade brasileira. Depois a gente busca outras polícias, outras formas de ver, de lidar. Mas se a gente conseguisse isso, já seria um grande. Bom, eu peço à galera que batalhe junto. Batalhe junto, a não pode largar de mão esse assunto. Mas pode passar a buraco até para a próxima pergunta. Depois nós temos a Katiuskla, é, né? Ela pergunta como vocês percebem a relação entre militarização das polícias e um certo padrão de masculinidade tóxica e violenta? Ah, muito, muito, muito. Bom. Policial bom é policial trovadorita. É bruto, do é, Me lembro de uma vez eu fui no cinema é, e aí eles tinham uma promoção lá, eles que tinham essa promoção, foi assim. de mim, era 50% do de desconto para o policial. Eu fui e tá, estão dando. E aí eu fui apresentar minha carteira lá. Tal de apresentar a mulher para minha carteira, assim, e falei, você não tem cara de policial. Porque qual é a cara de policial? Qual é o estereótipo de policial? Qual o que é que se espera de policial? policial? Policial é o irmão mais velho, que chega em disciplina, com força, muitas vezes com imposição física. É, e isso né, é levado, o, o policial ele não pode fraquejar. É, por exemplo, é, claro que, veja, não tô... vamos ter um pouco de ponderação, até no que eu vou falar. É, o policial que adoece mentalmente, é um exemplo, ele é um policial que não serve mais na cabeça dos outros policiais, você sabe bem disso, por Ele pifou, né, não aguentou, fraquejou ou ele está querendo se esconder de serviço veja né o cara não tem direito a ficar fragilizado até um, um momento ruim nem fosse um momento não estou falando nem estruturalmente falando um momento pô agora não está dando certo nem isso porque se ele fizer isso ele é um fraco né e aí você tem que seguir todo esse estereótipos, esse padrão forma de falar forma de agir forma de relacionar até com mulheres e etc é, tem que ser daquele jeitão, porque se você não for daquele jeitão, você é meio policial, mais ou menos policial, não é nem policial, é antipolicial, é outra coisa. Então, é, ela está certíssima. É, eu, a perspectiva, né, e isso não é só a polícia militar, não, é polícia federal, civil, rodoviária, rodoviária federal, guardas municipais, é tudo do mesmo jeitinho tudo do mesmo jeitinho copia e cola, né, com suas exceções, com suas nuances, né, é, esse, esse perfil aí, masculinizado, inclusive sendo imposto as mulheres isso, né? porque na polícia não tem sexo né, buraco, não é isso que diz a na polícia não tem sexo, é policial né? só que é um policial que só cabe as, as perspectivas masculinas as femininas eu não conheço nenhuma né? então é isso, né? então ela está certíssima reforça é sim é, e a outra última né, a do Demetrio Marx, eu acho que você já respondeu de certa forma, se quiser complementar que ele diz o seguinte, a única solução não é o fim da PM para transformá-la numa polícia comunitária? Não. Não. Ah, o fim da PM seria, vamos lá, uma mudança drástica da PM, a reformulação da PM, seria muito bem-vinda. Mas se você acabasse hoje, hoje, com a PM, Sim. e botasse ela na polícia comunitária, o nome, e você não mexesse na estrutura dela... É, não mexesse na estrutura das outras polícias, não mexesse na estrutura da segurança pública. Você teria alguma mudança? Teria, concordo. Mas isso só não basta. É muito pouco. Isso ia ser diluído, ia ser. ia. Talvez até voltasse a militarizar tudo, porque ia ter os processos de sabotagem, e nesses processos de sabotagem ia ser advogar, Ah, era melhor antigamente. Ele tem que fazer muito bem costuradinho, inclusive qualquer mudança, Sabendo o que quer Porque se a, gente não, se a gente fizer Sem saber o que quer Daqui a pouco vai ter um clamor social Pela militarização do sistema de segurança pública então, Todo mundo ser militar Polícia civil, federal, todo mundo Então é, a gente tem que tomar esse cuidado Mas claro, é bem-vindo É uma mudança Venal até Ela é importantíssima, ela toca nos ossos Ela não é só superficial Mas não pode ser só ela isso tem que ficar claro. Você tem que ter a questão de carreira única, ciclo completo, controle social, mudanças nos controles internos. Porque quem é que me julga? É o meu chefe. Quem é que julga é o meu chefe? O parede é do meu chefe. Não dá certo isso, né? Isso acaba com tanto promove perseguição e abuso, como também leniência, com certas condutas de alguém que é. Então, tem, como eu falei, controle social, transparência, participação social, tem vários elementos que tem participar junto, além do que chamam de fim da Polícia Militar, que eu chamaria de reestruturação do que é hoje a Polícia Militar. Perfeito, então, Pedro, eu agradeço, aí em nome do ABC Contra o Golpe e do canal Transição, a sua participação, tá sempre brilhante, agradecemos muito e contamos com você em outras que teremos pela frente aí. Desejamos aí um bom trabalho para você, se você estiver trabalhando hoje em Natal. Não, não, hoje. Eu estou atrasado para aula. Ah, então tá bom. Boa aula para você, então. Tchau. Nós vamos seguir daqui, então, com o nosso companheiro Giva, Giva Boa Manuel. Boa Tá bom, Pedro? Muito obrigado mesmo. Um grande abraço para você, meu camarada. Então, Giva, é... obrigado aí por ter esperado, né? Você entendeu a né? nossa situação, né? O companheiro tem muito gentilmente aceitou vir, apesar de estar com o horário apertado, né, de participar conosco aqui. Você acompanhou as perguntas, hoje? você quer que eu repita elas? Ou o que você gostaria de, de fazer? Eu, fazer eu, não, eu acho que alguma... Então, que, na verdade, é isso. Né? Eu acho que esse debate é um debate que o conjunto né, da população tem que debater. Nós que temos um lugar, que construímos um lugar né, de pensamento, de projeto, de humanidade, né, nós temos que nos envolver muito nesse debate. Né? E veja só, Urato, não é qualquer coisa, né? é, historicamente, a gente pensar essa coisa dos homens armados. Né? O, a Roma Antiga ela não permitia que os exércitos entrassem na, na cidade de Roma. Né? É, os exércitos ficavam do lado de fora. Né? Não podiam entrar. Em uma certa distância, quem entravam eram os generais com pequeno um pequeno agrupamento e nada mais do que isso dado, né, é, é, não só o temor, né, mas a preocupação de homens armados, né, circulando pelas cidades, né. Então, é, só para a gente ter um pouco a dimensão do que são os homens armados, né. É, então, acho que tem um elemento aí que perpassa né, todas as questões que é, as pessoas colocaram. Não, nós, eu não acredito que nós vamos ter né, é, uma polícia humanizada é, dentro do capitalismo. Nós vamos ter uma polícia um pouco mais controlada. Né? Nós podemos é, né, ter estruturas de maior controle. Né, criar procedimentos de abordagem, é, fazer o controle através das câmeras que são fundamental, né, desmilitarizar é, é, a justiça, é, retirar né, a, a responsabilidade pelo julgamento dos atos policial da justiça militar, né, a gente vai ver né, a justiça militar, são aqueles que cometeram crimes que vão julgar os policiais que né, cometem crimes. Né? Então, não, não é possível, não é razoável né, esse tipo de, de estrutura. Né? Então, é, é fundamental que isso ocorra. E aí a gente tem uma série de outras questões importantes, por exemplo, quando se... É, contrata policiais, né? É, é dado prioridade para homens, né? A gente vai ver que a polícia militar, né? Ela é composta majoritariamente de homens, poucas mulheres que acabam sendo pressionadas, né? Para terem postura máscula, né? É, porque tem esta cultura machista que já existe, né? E que isso permite é, também, né? que os policiais não intervenham quando está acontecendo alguma violência contra as mulheres. Né? Até hoje, isto é uma marca. Né? Portanto, né, é, esta, esta característica, né, que é extremamente machista, né, sim, né, ela permite é, a permanência de uma cultura machista. Então, essa é uma questão. As outras questões, eu acho que a gente precisa sentar né, e discutir isso. Né? Eu acho que, é para mim, este momento histórico é um momento muito importante. Alguém perguntou aí se né, as posições do presidente têm sido corretas. Eu tenho avaliado que tem sido positiva, apesar do, do Múcio, né, tem sido positiva, né? Ele está falando que, é, se posicionando, que não vai, que não vai ter anistia, que, que as pessoas que cometeram os atos vão ser responsabilizadas. Né? Então, isso do ponto de vista das forças armadas. Né? Esta é uma questão. Outras discussões estruturais, como essa que nós estamos tendo aqui, que diz respeito à militarização da vida, né? porque militarizar a segurança pública é a militarização da vida. É importante que a gente é, discuta coletivamente. Né? E é óbvio que o, o, o Pedro colocou uma questão, que é uma questão importante, relevante, né? é, em relação à polícia é, judiciária, que é a polícia civil, né? que também ela foi montada né? é, como também uma polícia política, né? Linto Miller, né? tem um histórico no, no governo de no governo Getúlio Vargas, enfim. mas nós não podemos esquecer que em um determinado momento foi a polícia violenta. Depois, a polícia militar ela se transforma né, num braço forte de repressão. E isso é importante que a gente é, tenha claro, né? muito claro, esse papel que a polícia militar... Ela cumpriu no, no último período. E, se a gente pega estados como São Paulo e Rio de Janeiro, né, são as polícias mais valorizadas e que... Né, são as polícias militares e que cometem as violências que nós temos assistido aí desde o fim né, da ditadura militar. Né? Então, é importante que a gente eh, possa pensar essas questões. Mas nós não vamos... Eu não acredito que nós vamos... Né, é, é, ter uma resposta se não tiver pressão política. Né? É necessário que a gente faça muita pressão política, que a gente monte com, é, comitês, que a gente volte a pensar política de segurança pública, né é, porque, senão, é, vai continuar do jeito que tá Porque o Estado, né, o que eu tenho percebido é que este debate, apesar de ter sido colocado no governo de transição, ele não está no retrovisor ainda do governo, pelo menos do ponto de vista da manifestação pública. Né? Então, é importante que a gente coloque, é, pressione e coloque como uma questão importante a ser tratada. Mas é isso, eu não, eu não concordo... Eu... Poderia aqui falar uma série de questões que eu entendo que seria uma segurança pública adequada, enfim, né, e esse processo... Mas eu não, eu não consigo né, ter a mesma, a mesma perspectiva que o Pedro tem de dizer, olha, isso aqui não vai dar certo, isso aqui, aquilo outro pode ser legal, mas não vai dar certo. Eu quero discutir e construir coletivamente, né, e principalmente com aqueles que sofrem a ação do Estado, em sua maioria. Né, que são os indígenas e são os negros. Né. Então, eu acho que é isso que a gente tem um processo, hoje, muito maior, né, é, que são os processos do armamento, né, que é uma militarização da população de forma geral. Né. Então, nesse processo, que nós precisamos, nesse momento, é, desarmar também. Né. Então, nós temos muita tarefa. O governo foi ganho para um projeto democrático, né? mas a gente tem, teve um processo histórico que se, foi se alimentando, a gente já sabia do que iria ocorrer e a gente não sabia agora, desde o golpe de 2016. Nós sabíamos lá atrás, nós estamos dizendo isso agora. Né? Tem vários historiadores que falaram a respeito disso, vários pensadores de segurança pública que falaram a respeito disso. Enfim, na Constituição de 88, foi falado a respeito disso. Né? E nós achávamos que não iria acontecer e aconteceu está acontecendo né? então nós vamos ter que ter aí um trabalho imenso para mudar essa situação aí que está colocada agora explícita está né? explícita e também tem um elemento que está colocado que é que não se colocava e que não tem como negar que é o aspecto é, classista está né? colocado está colocado Legal, Giva. É, eu gostaria então agora que você falasse um pouco a respeito do primeiro é, o projeto, né, que eu perguntei o sangue de terra e sangue na terra se ele se tornou um livro, né, porque eu achei ele só como um projeto que estava rolando. É, e um pouco também do outro livro, né? você já deu algumas linhas sobre desmilitarização da polícia e da política. Né? E que também, Giva, é, comentasse alguma coisa, nós tivemos o, os últimos acontecimentos aí, no começo de janeiro, né? é, que já vinha se desenhando, não é verdade? Que qualquer pessoa, é, mesmo leiga, mas que seja observadora, já dava para pressentir que algo grave poderia acontecer. Visto que esse movimento de militarização da política, ela tomou também mentes e corações, ela se tornou uma ideologia, é, ou formou um público, ou alimentou um público que já existia, que sempre acreditou em intervenção militar, que sempre defendeu é, um regime militar para o país, né, com todas as mazelas e sentimentos ruins que trazem juntos. Eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito disso, o que é, lhe pareceu. Né, todo esse movimento, porque nós vimos lá que é, e o serviço de inteligência no Brasil não é ruim, tá não é ruim, é, a, prova, a prova histórica diz que não é ruim, então é impossível que o serviço de inteligência não soubesse que aquilo ia acontecer, no entanto, houve ali negligência, talvez, omissão, talvez, ou incompetência, talvez, de, de alguns atores que acabou permitindo tudo aquilo que nós vimos lá, né? é, que foram manifestações antidemocráticas. Né? É, eu acho até que nós defenderíamos se fosse uma manifestação socialista, uma, uma manifestação pelo povo. Né? É, o problema não está na expressão, né? Na, na expressão popular, naquilo que a população coloca enquanto é, pensamento, não é? Não, não é isso que se combate, mas a finalidade em si. Né? Eu gostaria de ouvir um pouco a respeito disso, Diva, e, se, e você, se você quiser também já fazer as suas considerações finais aí, tá bom? Que nós já estamos com quase uma tá, meia não. de live, meu amigo. Não, tranquilo. Não, a primeira questão é que, o que ainda não virou livro, né? que a gente, inclusive, eu estava escrevendo hoje aí material que vai para o livro, né, é, não virou ainda, porque ainda precisa de apoio, e a gente está tentando fazer um esforço para apontar as questões que é, a gente é, percebe uma lacuna é, na, na historiografia, né, em relação aos povos indígenas, diversas questões, né, diversas questões, inclusive o não reconhecimento do nosso lugar, né, é, não reconhecer. o nosso lugar é a nossa presença né? então eu, o livro é para trazer esses elementos né a gente escuta tantos tantos e tantos absurdos aí que a gente está fazendo essa reflexão a gente nesse momento também nós estamos organizando uma conferência né de indígenas eh, que estão no contexto urbano né o IBGE já está indicando que tem mais de 60% da população é, indígena que mora em contexto urbano, né? e provavelmente vai mais que duplicar a população indígena, né? do, último, do último censo para esse censo. Então, nós estamos organizando uma conferência que começamos o ano passado, se quem tiver interesse pode procurar o nosso Instagram, Conferência Livre Popular de Indígena em Contexto Urbano. Né? Nós tem aí nos grupos que a gente tem organizado, a gente tem presença em 26 estados, se não me engano, e presença né, na organização, que é importante. E nós temos cerca de mais de 1.500 pessoas, mais ou menos, nos grupos discutindo aí né, a, as suas conferências locais, né? Ô, é, Viva, repete o nome da conferência, por favor. Repete conferência o nome. Livre Popular de Indígena em Contexto Urbano. Está no, tá no Instagram. Nós temos o um Instagram, temos algumas orientações, enfim. É, então, nós, nós, vamos, nós estamos na conferência, tem um papel formativo e tem um papel né, de... É, tem três papéis, formativo, é, nós temos um papel é, político né, de nos fortalecer e nós temos também é, uma tarefa de apresentar políticas públicas né, é, relacionado a indígenas que estão morando vivendo nos contextos no contexto urbano né? é, então essa é, é é uma questão a outra questão Gurato. É, que você colocou, eu acho que diz respeito a esse processo de, de, de militarização, né? É, eu não sei, né? É muito bom, é, sim, a nossa inteligência, mas ela é, sabia, inclusive, né? Mas ela se omitiu, né? A, a polícia que que se colocou é, mais ou menos um dia antes foi a polícia, foi a, foi a a inteligência da, da Polícia Federal, né, que é, indicou no relatório que haveria violência no domingo, né, mas já havia sido discutido toda uma estrutura né, é, de segurança antes, né, entre o governo federal e o governo do Distrito Federal, né, o que não ocorreu. Né? E o que é mais grave nessa história aí, Curato, que é um problema... Né, que a gente verifica é esse problema do GSI né, que faz, o GSI, para quem é mais velho, sabe é o SNI né, e que os governos foram permitindo que, que o GSI continuasse no Palácio do Planalto e que é um grande problema porque, veja só, olha só que coisa louca os militares, os, o Exército, né, as Forças Armadas, têm a ideia do inimigo interno. Né? Então, é, é, como nos combate e disseminou essa história do inimigo. Quem era o inimigo interno 37? Vamos pensar aqui. Quem era o inimigo interno para esses, esses, camarada, esses camaradas, não, essas pessoas, é, desde 1977? Desde 1977, eles monitoram o Lula. E aí você vai e mantém essa estrutura que a gente sabe que, inclusive, né, foi muito contaminada pela AMAN. Foi muito contaminada pelo cara que segurava a mala do Silvio Frota, aquele mesmo, né, que, é, daquele, daquela famosa bomba que estourou no colo de dois militares que iria colocar numa manifestação de trabalhadores e trabalhadoras no Rio de Janeiro, né? Muito conhecido por nós. E que dirigiu o GSI até 20 dias atrás. E o governo manteve 90% da estrutura, né, que foi construída por ele. E que a gente não faz ideia do que ele do que o GSI tem. Por quê, Burato? É, foram comprados equipamentos poderosíssimos, né? inclusive é, proibidos internacionalmente de monitoramento de Israel, que, que, que, que na época... teve né? é, posição contrária do Poder Judiciário, mas como o Poder Judiciário estava capturado por essa por essa estrutura de violência né, que foi imposta, com esse acerramento da militarização, com os militares se colocarem no palco político, né, é, nada fizeram. Então, veja, não foi... Eu não não consigo é, pensar que isso foi algo acidental, foi intencional, é só a gente verificar de onde saíram os atos, aonde os atos estão estruturados Olha, é, não, não se teve nesse período, por parte dos golpistas, nenhum cuidado e não deixar rastro. O que a gente mais tem é rastro do que eles fizeram. O que eles mais têm é rastro do que eles fizeram. E como eles fizeram? Né? No dia 8 ou no dia, no dia 7, é, Burato, estava chegando o carro lá e os golpistas, dizendo lá em frente ao, ao, ao quartel, dizendo que estava tomado, que eles iam tomar Brasília, que eles iam tomar o, o, o, o, o, o, as sedes dos três poderes. Eles registraram isso na frente dos quartéis. Né? Então, tem um problema, né? Tem um problema aí que está colocado. Né? E, né, felizmente, não deu certo. Eles estão desmoralizados nesse momento. Eu estou entendendo, estou percebendo que o Lula está entendendo isso, né? Está entendendo que não tem mais mediação, né? É, e eu, eu, espero que ele tome todas as decisões nesse sentido. Agora é isso, né? Nós não podemos, o que nós fizemos de movimento, né? É, de negar o perigo que é a militarização, diferente dos romanos que já sabiam, né? <risos> há mais de mil anos atrás né que era perigoso os militares entrarem nas cidades né a gente é, é, talvez uma parcela significativa tenha percebido né esse né esse perigo né E aí eu penso que eles estão desmoralizados o Lula fortalecido tem apoio nacional tem apoio internacional principalmente muita força internacional hoje, né, por parte inclusive de países centrais aí do capital, tanto os Estados Unidos, né, quanto a China e a Europa, né, é, estão é, solidários, né, e se ocorrer algo, é, não vai ter apoio, né, o empresariado, né, que é golpista também na sua na sua <risos> é, gênese, né. É, também né, estão divididos e sabem o que, que, é, o que ocorreu nesses anos aí é, do governo Bolsonaro, só quem ganhou foi o rentismo né, e o agronegócio, porque destruiu tudo, né, saiu destruindo tudo, né, mas é, vai ter que ter mobilização popular, essa é a questão. Nós vamos ter que nos mobilizar. né é, temos que organizar, os partidos têm que se mexer nesse sentido, os sindicatos têm que se mexer, os movimentos têm que se mexer e temos que discutir qual é o modelo de segurança pública adequado. Né? E o governo, por seu lado, é, né, é, do seu lado, tem que é, atuar para é, desarmar, atua, atuar para responsabilizar, enfim são essas questões e óbvio né, que nesse momento a gente não pode ter nenhuma dúvida em relação ao, ao apoio que o governo precisa ter nesse momento né? a gente não está em qualquer, qualquer momento histórico, a conjuntura histórica exige isso de nós exige muito isso de nós é, pois é pois é então é isso foram os quatro piores anos Ege. a gente é, vai ter que refletir muito a respeito é, de que caminhos que nós vamos ter né é, para os pro, próximos anos né porque o golpismo a gente sabe né qualquer um de nós sabe que está aí né? eles estão ainda conspirando em tudo quanto é lugar não é à toa que essas torres aí que estão sendo derrubadas né, por ato terrorista. Né? É... Acho que já foram sete torres né, que foram derrubadas. Então, a gente vai ter que dar uma resposta e dar uma resposta coletiva. Né? É isso. Está ótimo. Então, Giva, agradecemos novamente, imensamente, aí, a sua participação, a sua boa vontade de estar conosco aí até agora, né? já uma hora e quarenta de apresentação, que nós estamos nos aproximando aqui. Agradecemos mesmo, agradecemos também a todos e todas que estiveram conosco nesta noite, participaram aqui desse debate, é, destas apresentações importantes aqui, que nós possamos, de fato, é, ter união... É, e percepção suficiente também para vencermos algumas coisas que nos impedem ainda de se tornar uma força una, não é? É, sem pessoalidades e, de fato, pensando na causa maior. Não é? Então, agradecemos novamente... Não Hoje é a unidade, né, Burato? Desculpa. Unidade. Hoje é unidade. Unidade Sim. nas nossas diferenças, é a unidade. Não tem... É, é, a direita vive se unindo aí para as piores barbaridades. A gente, a gente não. Não é mais uma opção, né? Não, não é uma não é opção. Não é uma necessidade. É, uma necessidade. é isso. É, isso. é, é uma então, necessidade. Agradecemos então a todos e todas, tenham uma boa noite e contamos com vocês novamente na nossa próxima apresentação aqui. Fiquem em paz.